Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Rank mais uma vez E agora um videozinho de CSGO E o que, que nós vamos vai jogar hoje, Kai? Operação Hydra, my friend É isso aí, galera O bagulho tá da hora Teve uma atualização ontem do CSGO aí, a maioria que joga, já viu, né? Com certeza E aqui tá tendo uma missão, acho que nós já tá fazendo a terceira missão, Hydra Que é dois contra os bots Fala aí, me explica mais ou menos aí, Kai, você sabe melhor É tipo assim, né? Você pega com um amigo, aí um deles tem que ter o, a operação Hydra comprada, né? No caso sou eu. Aí você convida ele pra sala, vem lá e jogar missão e a gente vai fazer as missãozinhas. Durante essas missões a gente upa bastante e tem chance de dropar uma arma, uma arma muito rara, entendeu? Igual quando você vai jogando cada estrela que você ganha, é, é uma taxa de XP, aí você pode ganhar um drop. É isso aí. Compra aí, mano. Compra aí, pena. Vale é, pô. bora lá então. NC, nós estamos aqui na partida, ó, Guardião Light. E vamos ver o que, que dá bom, nós temos que ganhar. A cada. A cada partida vai dificultando mais. E vai mudando as armas também. Né? É bem da hora a missãozinha aí. Vocês fazem, galera. Chama um amigo e faz aí. Lembrando que cada missão, eu vou postar um vídeo separado, eu posto esse, posto outra missão, da outra missão, entendeu? Então já vai seguindo aí. Você vê esse vídeo aqui, pode ter certeza que vai sair a próxima missão no canal. Aí você já entende como é que é, vai lá e joga e é facinho, velho. Já facilita. É, e, e se inscreve Se inscreve canal, no então. canal aí, dá uma moralzinha, deixa o seu like e comenta embaixo aí que modo nós pode estar tá trazendo aí. Ô Kai, tem mais missão desse Hydra aí, sem ser essa? Ou não? Como assim? Fora, missão Hydra missão é só esses aqui, né? Ou não? É, por enquanto só, mas depois tem o modo de ruptivo 2x2, ah, né, é. a gente com certeza vai trazer o também. canal também. Aqui galera, no canto aqui Toma. vocês podem ver, ó, acima o webcam, vai estar tá aqui que nós temos que fazer 15 kills de um MP45. Ou seja, não só eu matar, mas os dois, entendeu? Eu e ele, cada um, tipo se ele matar 6 ou matar o resto, aí é um ajudando o outro. Os kills vai somando. Aí a gente tem que primeiro, tipo, na primeira... Ó, oh, basicamente, o jogo é tipo de horda, sabe? Aqueles tower defense, que as pessoas vêm tentar dominar o seu tá vendo tem que matar. Caralho! Olha o tanto, moleque. Tem mais dois aqui, tem mais dois. <risos> que susto. Porra, eu tô visto, tem mais um inlocado. Eita, porra. Ai, ai, ai, ai. Ah, lembrando isso aqui, galera, se você vir ficar muito longe, ó... Aparece ali, você está muito longe do alvo. Aí você tem que voltar, mano. Senão você começa a perder as vidas. Perder o sangue. E tem outra coisa também, né, cara, que vai dificultando aí né, que vai manter no sangue. Tipo, se você morrer, aí você volta, mas com vida. É, é isso. Menos, menos vida. Reduz é, vida. Reduz a vida. Se você morrer, você volta com 50%. Se você tomar dano na ordem. Se não tiver acabado a ordem ainda a ordem, a ordem no caso. Você continua com HP, mano. Não dá pra você comprar colete, não é Só pra porra nenhuma, né, não. É você Aqui, aqui. aqui, aqui, aqui. Costa, Mas co já co tá co com colete, né? Eu começo com coletezinho. Eu tô tá pinando pra eu caralho. caralho. Já apareceu aqui pra nós fazer a compra ou não? Eu que não vi. Acho. Ah, tem cara, aqui, ó, cara, que ir atrás, atrás. Na base. Pega um que eu pego outro. Eita, pinadeira da caraia Vai na faca mesmo. Eita, rapaz. O cara é bom, hein? Ó. Ó, oh, já compra aí o MP45 tá aparecer... já. Isso, já, compro, já compro. compra, já compra. Compra Tá vendo, aparecer mensagem na tela. É, aí. aparece a mensagem, Nossa, na, mensagem tela, na tela, galera. Aí vocês apertam o B aqui e fazem a compra da arma. É, agora nós temos que matar os 15 aqui. Só não pode pinar, né, velho? Bora lá. Por que você tá quieto? O que você tá fazendo? Tá mijando? É muito feio, mas parece você realmente, Kai. Ai, se lascamos. Você <risos> tá com uma barbinha ruiva, mano. Eita, Nossa, cara, me deu um tiro de scout, eu tô olhando aqui, tô ver se vai vir de cima, mas não é. Não tem. Eita, tem dois no meio, velho. Boa, boa. Spray bom. Spray bom. Aqui GG. Boa, boa. boa Tirou a foto. Dá pra não subir, não? Vamos ver. Dá, ó, vou ficar aqui em cima. Explotei os dois. Os dois. Aqui os dois. embaixo. Eu. Deixa eu vir, deixa eu vir. Vai Eita, deixar, o de... cara passou cabeça. sem cabeça, mano. Ai, ai, ai, ai, eu não mato de um. <risos> Acabou a bala, aí. aí, ó, quando matar o último, o carinha volta. Só que voltou com 50% de HP. É, isso, com 50% de vida, aqui em cima. Eita, não dei conta de quando subir. <risos> a Zé vai ficando, tem HE, não? Não. Ah, lembrando, se eles pegar o bomba aqui, ia é c 4 plantar, a gente perde. Acaba. Aí tem Acaba que começar de novo. de novo. Ó, tem que ir, tem que ir, vai vir aqui embaixo. embaixo, embaixo. Eita, pensei que... Mata, mata, mata. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Fica esperto com o último, hein, pra não tomar costa. Vou lá. Vai lá. Mata ele aí. Boa. Ó, tá aqui em cima. Ah, lá em cima, lá em cima, ah. em cima, em cima. Em cima, em cima, em cima. Eita, Eita, spray bom, bom, hein? Giro. Uh! <risos> <risos> aí, agora a sua vida voltou a 100%? Aí, voltou. Eu acho voltou. que quando não toma dano, a vida volta, né? Uns 50%. Isso, eu também acho. Deve ser isso voltou. mesmo. Voltou. Também tava pensando nessa teoria. Não pode deixar... A bomba já tá aqui, quase em cima do bomba. Vocês pegam e andar um pouquinho, já era. Ó, na hora que os caras tiver chegando, eu vou bangar o você mata. tá? Eu também tô com bom. Lá em cima já, Spotei um. Banguei. Boa. Oh, ah, o cara, cara, cara pô, ficou agachado de costas, mano. Parece que ele tava cagando, rapaz. Não consegue. <risos> Aí, falta ai, dois, ai, hein. Ai, ai. Eu escutei alguém pra cá, velho. Meu Deus do céu, ainda bem que vocês não estão na minha tela, galera. Pinou, né? <risos> Safado. Ah. Cadê, mano? Imagina. Uf. Você imagina nós dois. imagina nós dois jogando comp. <risos> comp <risos> de jeito que não dá, não. Lembrando, lembrando galera, ó, ó, Lembrando, galera, se cobrar ele aí também, eu tô pedindo um X1 pra ele faz tempo. Ele não quer dar o um X1. X1 com dá espinador, não dá não, velho. <risos> Coisa feia. Eita, moçada, Deu o cara. Aqui? Eita, também um tiro aqui. Aqui, ó. Deu o cara. Ah, tá. que Olha onde eu tô aqui. Aí sim. Que foda, galera, que demora muito, vocês estão vendo aí, ó. Os caras somem. O povo, o povo tá achando que nós é tão ruim assim, pra demorar desse tanto aparecer os bots. Tem embaixo, tem embaixo, ó. Tem embaixo, tem embaixo. Ó, ó, ó, ó, ó, ó. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Nossa, eu tomei um tiro de alp. <risos> eu não perdi não. Falti, não perdi, não. Ai, ai, ai, meu Deus do céu! Ah, caralho! Faltou um, mano. Ah, não, tem que começar. É, lembrando também agora já que compra, que já pode comprar. Começa do zero, é só que nós já pode comprar arma, né? Velho, que merda foi essa que eu fiz? Hein? ah a não véio. agora vocês podem ter uma experiência como é que é quando perde. Ó, mostra completo pra vocês como funciona. É bom, é é isso, mostra é completo. Embora os próximos para perder, não? Tem que fazer um vídeo bem da hora, bem mais rápidos Eita, tá vindo aqui embaixo, tá vindo aqui embaixo. Ajuda, Ajuda, ajuda, ajuda. Eu juro, caralho, toma uma flecha aí, ó. Cadê? Aí? Correu? Ah, tá vindo ela de cima. Correu ah, já acabou as minhas balas, velho. De novo, cara. Boa, boa. Prei bom. É. É na Gamers Club. O meu tá uma bosta. O meu tá horrível. Vamos tentar ganhar essas três ordens. agora vou nós... tentar ganhar. Próximo está Tomando tuts, a coca, aqui, é a ah, coca Eu queria, aí. velho. também que esse foi coca. um energéticozinho com quatro Quat parece barato. Gosto barato. Mas foi até bom. Nossa, Ó, tá vindo, né? cima, tá vindo ali em cima. Tá vindo em cima. Já comeu barato? Não, velho. Mas parece ter. Spray bom é na Gamers Club. Tô tecado, tô tecado. Tô tecado. Tem mais, tô tecado. mais. Tem mais um lá. Boa, o spray tá entrando, hein? Bom, é assim, né? Mata, mata os 5 TK. Não, mas na passada você também matou, né? Pode nem reclamar, né? Não? Não é não? Vou pra granada, vou granada. É, o bomb tá aqui em cima já, já peguei granada aqui já. Ó, dá pra ficar aqui, ó. Aqui não dá distância de bombe, não. Deixa eu ver até onde vai que eu... Ah, aqui já não pode. Dá pra mim ver embaixo já. Ó, opa. Não posso morrer aqui. Ó, oh, tá vindo aqui. Uh, uh, O cara ficou sambando minha frente. Já ajuda que tem dois. Nossa, Walter, você não me ajuda, mano. Ah não, Caio. Sério mesmo? Um só, é um só, é um só, um só, um só. Um só, um só. Um, dois. Vai que você ganha, mano. Carrega, carrega. Cara, cara, cara, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vou morrer de novo. Ó, oh, o bot não é bobo, não, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. O cara tá lá atrás de mim. <risos> Boa. Aí, aqui, galera. Eu ganho 3680 de XP, mano. Então, eu ganho um XP, XPzinho até bom. Então, valeu, galera. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Espero o próximo vídeo que vai ter. Valeu. Dá então, um tchau aí, Caio. Valeu. Fum. Falou, galerinha. I don't want no pop, pop.